Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim multiplicado. O dinheiro é meu amigo e ele sempre está perto de mim. Enquanto eu durmo, o dinheiro vem até mim. Enquanto eu trabalho, o dinheiro vem até a mim. Enquanto eu me divirto, o dinheiro vem até a mim. O dinheiro me adora e me serve todos os dias. Eu estou me tornando um imã que atrai dinheiro inesperado. Eu chamo o dinheiro e ele vem, para mim, de onde ele estiver. Meu dinheiro é abençoado. Meu dinheiro é honesto. Meu dinheiro é abundante. Todo o dinheiro que eu gasto volta para mim, muito pecado. O dinheiro é meu amigo e ele sempre está perto de mim.